O sucesso da Buscar tem um segredo, o comprometimento de fazer sempre o melhor. E é graças a esse comprometimento, ao pioneirismo, à determinação de crescer e à determinação de cada colaborador, que a Buscar conquistou o mercado brasileiro e internacional. Prepare-se agora para a para conhecer os caminhos da Buscar até tornar-se uma das mais importantes empresas do mundo na fabricação de veículos para o transporte coletivo de passageiros. A Buscar nasceu e cresceu em Joinville, a maior cidade de Santa Catarina e maior potência econômica do Estado. Dois bons motivos que a tornaram conhecida como a Manchester Catarinense. Em Joinville, no Brasil, em Águas Calientes, no México e em Guanará em Cuba, a Buscar possui unidades industriais que produzem a mais completa linha de ônibus urbanos, rodoviários e de turismo com padrão internacional de qualidade. Essas empresas fazem parte do grupo Buscar Ônibus SA, Buscar de México SA de CV, Buscar Comércio Exterior, Trambus SA em Havana, Cuba, Tecnofibras SA e HDR Equipamentos Industriais SA. Além de carrocerias para ônibus, estas unidades produzem componentes em plástico reforçado, peças termoplásticas com tecnologia vá conforme, peças metálicas e de alumínio adaptações e componentes para chassis e plataformas. Segurança. Prioridade absoluta. A Buscar atende plenamente o cumprimento dos padrões nacionais e internacionais de segurança relativas a capotamento, fixação e resistência de poltronas. Suas carrocerias são equipadas e testadas de acordo com as normas europeias, um dos padrões de segurança mais rígidos do mundo. Como Diretriz realiza periodicamente apurados testes e ensaios intensivos, em todas as etapas do processo de fabricação de seus ônibus. Análises rigorosas de resistência das estruturas e tratamentos dos materiais empregados nos produtos são preocupações constantes da Buscar. A política da qualidade está presente em cada fase do processo, o que garantiu a certificação ISO 9001. A Buscar produz soluções em transporte de passageiros, atendendo às necessidades de cada cliente. Segmentos de maior destaque são o rodoviário, urbano, fretamento e turismo. Você vai conhecer agora os modelos que conferiram a buscar Conceito Internacional, fabricando ônibus de primeiro mundo. A linha de ônibus rodoviários apresenta as versões: Panorâmico DD, Vista Bus, Jumbus 400, Jumbus 380. Bus 360, Elbus 340, Elbus 320, Pioneiro, Interbus, Maxi Microdip e a linha de micro-ônibus Micros. Para o transporte coletivo das cidades, a Buscar produz a linha Urbanos e Urbanos Plus. A linha Urbanos é composta pelas versões... Duas e três portas convencional. Ligeirinho. Articulado. Biarticulado. Low Entry. Super Micro SS Executivo e Maxi Urbanos. Vamos viajar nos detalhes que fazem a diferença nos nossos produtos. Conheça cada um deles. No panorâmico DD, toda viagem é em alto estilo. Um ônibus, dois pisos com o máximo de requinte e conforto absolutos em sua categoria. Perfil aerodinâmico e elegância insuperável. Espaço interno com soluções de aproveitamento total para três ambientes, com inúmeras possibilidades de composições. Maior salão de passageiros. Você planeja o espaço e sua aplicação. Cabine privativa para tripulantes, especialmente projetada dentro dos mais modernos conceitos ergonômicos. Seus passageiros merecem a qualidade e a sofisticação deste top de linha. Reserve já as suas paisagens. O Vista Plus é o novo conceito de ônibus rodoviário da Buscar. Um modelo com maior área envidraçada frontal e lateral proporcionando grande visibilidade para passageiros e motoristas. O Vista Bus é o rodoviário que marca sua passagem pelas estradas. Com as versões Jumbus e Airbus, as estradas ficaram mais bonitas. Todo o modelo Jumbus reúne modernos conceitos de design, acabamento, conforto, segurança e desempenho. Cada detalhe foi planejado para oferecer veículos de qualidade e padrão internacional. Externamente... Os modelos luz destacam-se pelo visual moderno, internamente, mais conforto e sofisticação, com versatilidade para atender praticamente todo tipo de exigência e necessidade. As ruas e avenidas já estão sendo vistas com outros olhos. A linha Urbanos e Urbanos Plus é a grande solução para o transporte nas grandes cidades. Esta é a linha Urbanus, nas versões 2 e 3 portas, convencional, ligeirinho, articulado, biarticulado, Law Entry, Supermico SS Executivo e Maxi Urbanus. Veículos de linhas inéditas e arrojadas. Seus conjuntos e suas características externas e internas aumentam a percepção dos passageiros em confiabilidade e segurança, além de valorizar a imagem do cliente. Para um mercado altamente competitivo, a Buscar apresenta o Urbanus Plus. Com o Urbanus Plus, o transporte coletivo ganhou ousadia, inovação e avanço tecnológico. O design é arrojado e futurista da linha, ressaltando a ampla área embidraçada, o conjunto de para-brisa, faróis e retrovisores, valorizam o conjunto como um todo e fazem do Urbanus Plus um veículo imponente e acima das expectativas dos passageiros. Mais uma vez, a Buscar antecipa o futuro do transporte coletivo. Micros, novo conceito de micro-ônibus. Unindo apurado senso estético a um design inovador, o Micros foi projetado para circular com agilidade no tráfego urbano e em deslocamentos rodoviários de curtas distâncias, oferecendo o máximo em conforto para passageiros e motoristas. Nas versões executivo, turismo, urbano, escolar e táxi lotação. Proporciona toda a comodidade e segurança que os usuários esperam de um coletivo, garantindo plena satisfação. Agora você vai conhecer o Mini Micros, o minibus da Buscar que faz a grande diferença. Ideal para oferecer conforto, agilidade e segurança para seus passageiros e economia para sua empresa. Com excelente aproveitamento interno e design futurista, o Mini Micros é menor que um micro-ônibus e maior que uma van, sendo altamente adequado para a utilização em grandes centros urbanos e pequenas viagens de lazer ou negócios. Mini Micros Buscar, o minibus que faz a grande diferença. O máximo em conforto e sofisticação. Tudo na linha Buscar foi planejado para oferecer requinte, conforto e qualidade. Todos os modelos podem ser equipados com diversos opcionais para atender as necessidades específicas de cada empresa operadora. Modernos padrões de decoração. Anatômicas e confortáveis, as poltronas Buscar apresentam uma padronagem exclusiva com estilo e conforto. Novos tecidos e cortinas com cores modernas que integram-se de forma harmoniosa à decoração interna. Todos os modelos da linha Buscar podem ser equipados com uma ampla e completa família de bares modulares e intercambiáveis. Entre os opcionais oferecidos, a empresa operadora pode optar por bar executivo, mesa de jogos, TV e videocassete, rádio, CD ou toca-fitas com som individual e fone de ouvido, ar-condicionado, calefação, poltrona para rodomoça e chamada eletrônica, geladeira elétrica, equipamentos térmicos, adaptador para telefone celular, interfone, Câmeras de vídeo localizadas na traseira e no salão de passageiros, com monitoramento no painel de instrumentos, além de outros acessórios. Por terra e por mar, os ônibus da Buscar ultrapassam fronteiras e chegam aos quatro cantos do mundo. Atualmente, a Buscar exporta para vários países da América do Sul e Central, Caribe, Oriente Médio, África e África do Sul. Com muito trabalho e determinação, que a buscar consolidou-se como uma empresa de conceito internacional. Estamos orgulhosos, sim, mas o trabalho não para aqui. Temos muitos desafios pela frente. Atuando com seriedade, a buscar ônibus S.A. segue percorrendo com sucesso seus caminhos. Sempre preparada para o que lhe reserva o futuro. Afinal, nosso mercado é nosso passageiro do futuro.